Oi tudo bem? Vamos para mais um vídeo semanal e o tema dessa vez é blefaroplastia. O que que vem a ser blefaroplastia? Nada mais é do que a plástica das pálpebras. Então na etimologia da palavra blefaropálpebras e plastia plástica. Essa é uma anatomia normal de uma mulher jovem onde a gente busca entender alguns detalhes, até para a gente fazer essa correção. Então, eu preciso entender o que é normal para eu dizer o que não é normal. Então, o olho aqui, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, a região da, da sobrancelha, da testa, que tudo pode, às vezes você tem um excesso de pele nessa pálpebra superior por causa da queda da sobrancelha, a queda do, dessa região frontal, da parte da testa. E... O que chama atenção aqui, que deixa esse olho, esse olhar mais jovial, é que no canto medial para o canto lateral, a gente tem uma diferença de altura. Então, esse canto lateral é cerca de 2 milímetros mais alto do que o canto medial. Então, deixa esse olhar mais amendoado, deixa esse olhar mais é oblíquo um pouquinho mais esticado aqui e isso deixa o olhar jovial. Quando esse canto é mais baixo um pouquinho, esse olho fica mais arredondado. Essa região aqui que a gente chama da, da esclera, que é a parte branquinha do olho, essa pálpebra inferior consequentemente cai um pouquinho e fica com a esclera aparente. O normal é ela ser um pouquinho coberta por, pela pálpebra inferior. Tá joia, isso é o normal ou ser discretamente aparente. Mas quando essa, essa parte branca do olho, a esclera na parte inferior aqui da íris, ela se torna aparente, cerca de um a dois meninos, a gente já tem uma condição não tida como normal que é o esclero show ou esclera aparente. Vamos lá, mais uma, uma foto aqui aprofundando um pouco essa anatomia. Então a gente tem a lamela anterior, lamela média e lamela posterior. Isso é a divisão da pálpebra anatomicamente. Na parte anterior é a pele e esse músculo orbicular. Então note que ao redor do olho tem um músculo, uma musculatura responsável por fechamento desse olho, pela contratura do, do olho ali que você... Faz com que esse olho fechando ele até bombeie essas lágrimas para o canal lacrimal. Então, nesse músculo orbicular, às vezes tem pacientes que tem um excesso de músculo aqui em cima e causa um excesso de pele ali e isso pode até tampar o olho e na ressecção, na blefaroplastia, a gente tira até uma, faixa, uma fatia desse músculo é, orbicular aqui na pálpebra superior para ter um pouquinho dessa correção, dessa hipertrofia e melhorar o aspecto. Tá bom? Então, isso é a anatomia. Aqui, outro detalhe, então, a gente tem a lamela média e depois a lamela posterior, que seria o septo orbitário. Abaixo desse septo, a gente tem essas estruturas aqui, que é a bolsa de gordura. Então, tem a bolsa de gordura é, na parte superior, elas são duas, que é a lateral e a medial. Aqui é a glândula lacrimal, então cuidado na ressecção. A gente tem que ter cuidado na ressecção dessa bolsa lateral para não comprometer essa estrutura. Então, em geral, a gente retira mais o excesso de gordura da região medial na pálpebra superior. Na palma inferior a gente tem é, a medial ou mediana, a média e a lateral, então tem essas três bolsas de gordura que a gente precisa tratar. Quando elas ficam aparentes com envelhecimento, esse septo orbitário que eu falei para você, que é uma estrutura que divide é, esse olho no, no mais superficial para o mais profundo, ele fica frouxo. Então essa frouxidão, tanto da pele quanto dessas estruturas internas do olho, deixa esse olho um pouquinho mais baixo, com aquela possível esclera aparente que eu citei, e ocorre a herniação. A gente vai ver em foto mais é, pra frente o que, que vem a ser essa herniação da bolsa de gordura. Dermatocalase ou blefarocalase, essas são algumas alterações anatômicas. Calase seria esse excesso de pele, então comumente a gente usa o termo dermatocalase para se referir a esse excesso de pele nas pálpebras, mas como eu disse, se a gente for pegar a etimologia da palavra, tanto dermatocalase, que é o excesso de pele, né, aqui dermato, de pele, calase desse excesso, ou blefarocalase, elas poderiam entender como a mesma coisa porque blefaro seria o excesso de pele na pálpebra, que blefaro é de pálpebra. Mas na prática a gente faz uma distinção isso até para alterações é, patológicas, para alterações deste olho comum. Então dermatocalase a gente faz referência ao excesso de pele e blefarocalase para uma patologia, que é um edema, um processo inflamatório crônico nessas pálpebras que causa um inchaço, um edema, repetido, e esse edema repetido, esse edema crônico, acaba levando ao um excesso de pele resultante. Então a gente diferencia blefarocalase de uma patologia e dermatocalase de um envelhecimento comum dessa pele da pálpebra. Vamos lá, vamos citar agora algumas diferenças. Então, tá aqui uma paciente jovem, que eu fiz até uma marcação aqui para retirada da pálpebra superior, você vê que ela não tem excesso de pele na pálpebra inferior, não tem excesso de gordura, tem aquela pálpebra inferior aqui, cobrindo a íris, que é tudo normal, ela não tem patologia, ela não tem alteração nenhuma nessa pálpebra inferior. O canto do olho lateral aqui um pouquinho mais alto do que o medial, ou seja, tudo bem. Mas quando a gente olha a pálpebra superior dela, ela tem um excesso desse músculo orbicular. Esse excesso acaba causando também um excesso de pele aqui, que parece que o olho está sempre inchado, aquele olho na, na parte superior do olho ali, a pálpebra sempre inchada. Quando ela fecha o olho, você vê que não dá nem para ver a marca que eu fiz embaixo, porque essa pele cai sobre esse olho por causa desse excesso de pele e desse músculo. Então ela diz que quando vai fazer a maquiagem fica borrando e a gente acaba indicando essa blefaroplastia superior com a intenção de ressecar uma fatia desse músculo orbicular para ter melhora disso. Outro exemplo aqui, uma paciente mais jovem, note que ela já tem algumas alterações. Ela tem já um pouquinho de bolsa de gordura na pálpebra inferior, esse canto do olho já está um pouquinho mais baixo aqui, note, já está praticamente na mesma altura do canto medial. Na pálpebra superior, quando ela fecha, é nítido essa dobra, esse excesso de pele. E aqui a gente vai para um paciente que já seria um quadro bem mais avançado que ele já tem, olha, o tanto de excesso de pele, a esclera dele já está quase aparente aqui embaixo, você vê a borda do, da íris aqui, e olha as bolsas de gordura, tanto que são aparentes. Olha o tanto que a gente vê o excesso de pele de bolsa. Além disso, ele começa a ter deficiência dessa gordura malar também, essa gordura cai e faz aqui uma depressão, que é chamada de tear Truth ou vale das lágrimas, que é onde que parece que quando ele chora essa lágrima tende a correr por aqui. Isso é uma depressão da região malar. Um, o, pelo envelhecimento ela vai perdendo volume caindo. Então é uma região toda que precisa ser tratada. A gente não busca tratar só a região dos olhos, a gente tem que olhar essa região malar também. Seja com preenchimento, com lift facial, é uma, algo interessante a se tratar. E aqui é uma paciente que tem o excesso de pele, mas não tem aquela, o excesso de bolsas de gordura. Você vê um excesso de pele considerável, aquela questão do canto do olho na mesma altura, a esclera já mais aparente do que até aquele outro, mas não tem tanta bolsa de gordura. Então aqui eu mostrei algumas alterações anatômicas dessa pálpebra normal. Qual que é o tratamento disso, o plano cirúrgico? Primeiro, a gente tem que avaliar esse excesso de pele para tratá-lo. Tratar o excesso daquelas bolsas de gordura que eu falei. Hoje, na prática, a gente usa a via transconjuntival. O que é isso? Ao invés de a gente abrir o olho aqui e entrar e cortar aquele músculo orbicular que eu mostrei pra vocês, a gente deixa aquele músculo intacto na parte inferior para evitar com que esse olho caia e a gente entra por dentro do olho, pela via conjuntival, lá dentro da conjuntiva e tira essa bolsa de gordura pela parte de dentro. E depois a gente retira só a pele, sem mexer nessa musculatura. Por alguns, alguns autores demonstram que essa é a via mais segura para evitar complicações dessa anatomia palpebral. E a gente tem que tratar aquele reposicionamento do canto do olho. Então lembra que eu falei do canto lateral, que ele está um pouquinho mais baixo? E a gente pode fazer tanto cantopexia, que é dar um pontinho fixando ele mais superiormente, ou a gente faz a cantoplastia. Quando eu noto que tem um excesso, uma frouxidão palpebral... É, muito grande, eu preciso tirar um pouquinho dessa frouxidão. E aí eu posso ressecar um pouquinho dessa pálpebra inferior e fazer essa cantopexia fix, é, cantoplastia fixando essa, esse novo canto no, numa posição mais superior e retirando, fazendo uma plástica daquele cantinho, retirando parte dele também. Existem várias técnicas para isso. Então aqui um exemplo a retirada do, do excesso de pele, a retirada da bolsinha de gordura, a gente entra, tá lá embaixo, e depois a sutura. Bem simples, uma figura aqui didática, só para exemplificar é, esse vídeo aqui. Tá bom? Eu espero ter sido claro com esse vídeo. Se tiver alguma dúvida com relação à plástica da pálpebra, manda pra gente, que depois a gente faz outros vídeos pra esclarecer. Muito obrigado!